E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você o quinto episódio da nossa série de Forza Horizon 2. Eu deixei no comentário fixado uma votação para a gente escolher o carro desse quinto episódio, beleza? E quem ganhou foi o Audi R8, então eu vou comprar um aqui na loja. Olha só, eu já adquiri o nosso Audi R8. Infelizmente, o jogo não tem servidor pra gente colocar um designer nele. Então eu escolhi a cor vermelha e espero que você curta essa cor. Eu vou aproveitar que eu tô com 152 mil, então vamos deixar ele na classe S1 completa. Olha, eu vou colocar um biturbo nele. Vou deixar o pneu original, só vou aumentar a largura do pneu traseiro. Estilo de ar eu deixei esse modelo aqui, eu acho que combinou essa tonalidade escura. Eu vou colocar a transmissão de corrida, diferencial de corrida. Eu coloquei barra estabilizadora dianteira e traseira. E a última peça que deu para colocar foi o escapamento, ele tá na classe S1 900. Vamos continuar aqui pegando a estrada. Eu vou ver aqui a categoria do nosso carro. Essa categoria aqui, ó, Moderno Supercar. Ei, hey, vocês viram a galera indo à loucura na última corrida? Vocês realmente deram um show. A próxima etapa do pegar a estrada vai nos levar até a Bela Montelim. Beleza, vamos lá até Montelim eu tô conforme eu tô jogando o game né a gente já tá no quinto episódio eu já tô começando a entender como que funciona os campeonatos eu posso participar de outro campeonato com esse mesmo carro aqui só que esse campeonato que a gente vai fazer em montelino eu não posso entrar mais com esse com esse carro né? nessa categoria só em outro outro local então, por exemplo, tinha um JDM, né, que eu achei que eu não podia mais participar de campeonato da JDM Era só iniciar cena, porque eu já fiz um campeonato de JDM lá Então a gente pode, por exemplo, pegar um RX-7, um Nissan GT-R e correr em outro campeonato Que dá pra aumentar a aceleração do Audi Barra estabilizadora dele Tá bom, acho que tá legal Talvez é, Dá pra me deixar ela mais flexível passado a diferença do, do som, né? deixei nos comentários o que você está achando do som do R8. É totalmente diferente do, dos Forzas atuais, né? Eu gosto muito do som do, do Toyota Supra aqui. Eu acho que é o melhor som que tem de todos os Forzas É nesse aqui. Eu acho bem original o som dele. supercar. Esse sempre atrai um grande público. Fala sério, qualquer corrida com o potencial de ter uma Ferrari contra uma Lamborghini sempre vai chamar o pessoal. Certo. Escolha uma corrida. Beleza. Eu gosto de começar pelas chatinhas. Vamos fazer essa aqui que eu acho que ah não é corrida de cross não. Só tem um pedacinho aqui que é fora de estrada. Ó. Vamos nessa corrida aqui. Beleza. Vamos lá. Eu tenho que fazer algumas alterações na configuração de tunagem dele para ver se eu aumento mais a aceleração do carro. Ainda bem que eu coloquei a transmissão de corrida. Eu abaixei um pouco a pressão do pneu, a escala de marcha eu deixei nessa configuração aqui, a, sexta, a sétima marcha tava lá embaixo. Dá para gente ver aqui que a cambagem dele não está exagerada, muito bom, o ângulo do caster tá legal. Barra estabilizadora eu deixei mais flexível na dianteira do que na traseira. Molas e amortecedores não dá para gente mexer, nem aerodinâmica porque não tem. Freios deixei nessa configuração diferencial, deixei nessa config aqui para a gente ver como é que fica. Vamos lá vamos ver como é que se comporta o nosso carro A aceleração tá boa tá com mais de 330 de final né Vamos lá, vamos ver como é que ele tá de manobra aqui, e fora da estrada, ele é, ele é meio tenso, já senti que eu vou sofrer se tiver corrida de cross aqui. O carro tá com, tá sem né, não tá com, tá sem suspensão de, de corrida, nem de rally deu para colocar, não deu para fazer quase nada, eu acho que a classe desse carro aqui ideal é a classe S1, freio eu só encosto o dedo para o carro parar. Ainda bem que os caras não pegam atalho aqui, né? Tem esse carro aqui de São Forza, né? Eu poderia ter pego ele de São Forza Pra mim ver se tem alguma diferença Pra me ver se, se ganha mais aderência, alguma coisa Se sobrar a grana, talvez a gente faz esse teste pra ver achei aí cara, na frente é um Roof né, eu acho que esse é um Roof, ele é mais caro que os Porsche normais, tem a Lamborghini aqui, o Huracan na frente nossa, ah, essa parte aqui é... é na terra hein, eu achei que ia ser full asfalto mas tem essa parte aqui, até que as pistas aqui elas são boas né, não tem muita terra, corrida de cross é controlável, uma pena que não deu para colocar suspensão de rally nesse carro, vou sofrer um pouco na cross se tiver. Outra vitória, mais 20 pontos. Beleza, vamos fazer esse evento aqui agora. É uma corrida de. Ah, é mista também, tem uma parte de terra. Vamos lá, vamos fazer ela. Será que eu deveria ter comprado edição Forza desse R8 para ver se tinha alguma diferença? Hein? acho que Eu acho que deve ser a mesma coisa, eu acho que só muda o adesivo. Só os atuais meses que tem alguma diferença interessante. Vamos lá, essa roda aqui ficou bonita, mas não dá pra ver que tá toda suja. de circuito, essa parte aqui eu acho que eu já andei aqui hein, acho que eu tô lembrando da época que eu fazia corrida online nesse jogo aqui, as corridas online que era da hora demais. De a frenagem, né? apertei demais o, o freio, eu estou sem freio ABS aqui, é só um toquezinho que a gente tem que apertar, O assustei que tava muito próximo da curva, apertei demais o freio acabou travando, E quando a gente anda na terra também tem uma certa diferença na pressão que a gente tem que colocar no freio, dá para perceber que até os drive atas, eles diminuem a velocidade quando eles entram na terra esse tipo de carro aqui, porque você perde muito a estabilidade. E aí, o que, é que você tá achando? Quem está acompanhando aí o update da, do Multimídia do Forza Horizon 5, eu vi com o pessoal lá na nos grupos do Forza, no Twitter do Forza Oficial, o pessoal reclamou muito Falando... Será que eu posso entrar aqui? Posso Falando que tá muito fraco, só vem carro reciclado A galera tá falando que tá pior do que o update da... Daquela... Aquele update que teve aqueles carros de rally Da... Acho que é Extreme, né? Aqueles carros de rally elétrico Até que aqueles carros de rally elétrico lá, aquele evento eu não achei tão ruim não, Abre a última volta. Eu estou utilizando aqui estressamento simulação no carro e cara tá de boa para controlar. Depois que você acostuma, né? Estressamento simulação você só é, acostuma. É tipo o pessoal fala memória muscular, né? Você só aprende é, é tipo assim praticando. É memória muscular mesmo que fala. Tem que praticar para você identificar quais são os momentos em que o carro vai. É, desestabilizar e eu acho que a direção ela fica mais solta fica bem melhor a direção vou entrar aqui bom tem vários atalhos aqui né eu lembro que na primeira vez que eu tive a, a oportunidade de, de jogar o Forza Horizon 2 eu fiquei mais, nem chateado com a, a quantidade de corte de caminho que dava pra fazer, hoje que a gente já tá acostumado eu acho de boa mas tem gente que não se acostumou ainda, principalmente os jogadores do Forza Horizon 1, que tem ainda. Uau! Você fez isso parecer ainda. Olha, a gente, tem o um último evento aqui na nossa frente. Vamos lá pegar esse evento. Beleza, vamos lá. Olha o GTR aqui, velho. Se eu tivesse colocado o GTR na votação, certeza, né? Certeza que o GTR ia ganhar. Eu vi que o pessoal tava querendo que eu pegasse o R8 pra colocar o design, eu acho que era do Darius, né? Só que não dá o servidor aqui da fora do ar, infelizmente. Não dá nem pra jogar online. Não sei porque que eles, os desenvolvedores fizeram isso, mano. Porque não é pouca gente que joga. Eu acho que não tem como nem é, convidar os amigos, se caso a gente tiver a fim de fazer uma corrida particular, acho que não dá não. O Horizon 1, pelo que eu vi, dá, porque tem muita gente lá no grupo do Facebook que posta é, corridas com, a, com os amigos, direto o pessoal posta lá corrida, passeio livre... Sofrendo demais porque eu não conheço a pista, né? Às vezes o carro corre direto para fora e lascou a corrida aqui. Quase. Uhum. se o volume da, das músicas. Eu consigo, pelo menos, entender as músicas que estão tocando, né? Porque eu jogava esse jogo e o YouTube não encheu o saco do volume que tá aí. Eu acho que eu não vou arriscar aumentar mais, não. Porque se der B.O., a gente perde um episódio. Boa pilotagem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Temos aqui a última corrida do campeonato Vamos lá Vamos pegá-la Essa aqui Aí a gente vai pro próximo né Será que o próximo campeonato dá pra me pegar O Aston Martin Vantage Se eu tiver dinheiro né pra comprar ele Eu vou pegar Aí a gente participa do próximo campeonato com ele Que foi o um carro o segundo mais votado Muito bem cara, você está em ótima posição, ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu Beleza, vamos lá, corrida na chuva, vamos ver como é que é que o nosso R8 vai se comportar aqui Esse carro ele tá com o um pneu original, uma coisa engraçada né, que aqui a, a GL dos carros é bem baixa mano esse carro não tem nenhum de, de... Acho que ele tem a 97 km por hora. Ele tem 0,93. Mano, é tipo aderência de carro classe B. E a... Deixa eu ver. 193 km por hora. Ele tem 1,0. 1,0, se eu não me engano. É muito baixa, né? Isso é um isso é um bom sinal. Porque dá pra você... Você não precisa se preocupar com essa questão de... De aderência, né? Que é uma coisa... Chata lá no Forza Horizon 5, é, por exemplo, um carro da classe C1 lá no Horizon 5, a 97 km por hora, a gente precisa de 1,30, velho. No mínimo, menos de 1,30 já fica difícil. E aqui, a 97 km por hora, 0,93 já tá ótimo. Nenhum DGL precisa, então quer dizer que dá para aproveitar muito o carro aqui. É por isso que eu acho que o Forza Horizon 5 é, alguma coisa aconteceu no processo de desenvolvimento do Forza Horizon 5. Tem rumores aí falando que os desenvolvedores do novo Motor Sport não quiseram disponibilizar a, a física do novo Forza Motor Sport, porque o novo Forza Motor Sport não tinha lançado antes do, do, do Forza Horizon 5, né? Então eu acho justo. Os desenvolvedores do Forza Motorsport não querem disponibilizar, é, porque a, o mérito é deles. Então eu acho que o Forza Horizon 5 deveria ter esperado o novo Forza Motorsport ser lançado para depois eles for, ir lá e pegar a base do novo Forza Motorsport. Por isso que eu acho que o Forza Horizon 5, os carros é tudo reciclado, é, é praticamente a mesma configuração de tonagem. Praticamente a mesma coisa, só mexeram em alguns detalhezinhos lá. Não tem essa mudança que nem tem um Forza Horizon 2 com Forza Horizon 3, por exemplo. Uau, essa foi intensa, muito bom! Mandou bem! Essa vitória significa que você já passou da metade para se classificar para a final do Horizon. Só falta sete campeonatos para a gente concluir. Beleza. Eu não sei se você foi avisado, mas a próxima exibição já vai começar. Me encontre aqui. Eu tinha até esquecido, cara. Os eventos de exibição aqui vão dar 5 mil para a gente. Vamos lá. parceiro. Eles são mais rápidos do que parecem e a sua rota tem várias curvas. Não leva na brincadeira. Vamos lá. Esse aqui não tem no Horizon 5 não, né? Esse carrinho aqui não tem lá não. Mas vamos ganhar ele agora Eu tinha esquecido desse evento aqui evento aqui, mano Eu não, não tô lembrado dele Não tô lembrado de ter feito esse evento aqui No Horizon 4 Eu gostava de correr com esse carro lá ali No começo do jogo Eu escolhi esse carro aqui Ele é muito bom lá E aqui também é muito bom Achei que eu não ia ter estabilidade aqui Mas tá tendo <risos> Ou talvez não, né Vamos lá Que esse jogo ele foi otimizado ou ele é assim mesmo no Xbox One, velho? é muito bonito, cara. Cara, se ele era assim no Xbox One, caraca. Como é que o Horizon 5 roda no Xbox One e não é bonito desse tanto aqui? Nossa, o Horizon 5 no Xbox One é terrível. Vamos lá, estamos em primeiro. Deu bom. Mais rápido que um balão, tá beleza. Você já sabia disso, mas desse jeito tivemos uma corrida animal para provar. Certo, chega de Montelino por enquanto reagrupem-se no centro quando tiverem terminado aqui e passaremos ao próximo destino. É o próximo destino, vai ser Nissimacena. Cara, até onde eu tô sabendo, iníssima cena, a gente não correu nessa categoria desse carro aqui. Então, eu vou arriscar e vou comprar ele aqui por 185 mil. Eu já vou aproveitar e colocar ele a WD. Eu vou colocar esse super compressor, 1.500 conto. Eu vou colocar esse pneu de rally. Vou aumentar a largura do pneu traseiro. Diferencial de corrida. Vai dar para colocar a barra estabilizadora dianteira. E o restante a gente coloca depois. A gente vai correr na categoria Sport Cars. Beleza, vamos lá. A gente só tá pegando a estrada à noite. Cara, é engraçado a... o feedback do controle, né? Esse Forza aqui, a base dele é do Motor Sport 5. Então, o feedback no controle do Xbox é muito bom, cara. Muito, muito bom. Porque o Forza Motor Sport 5 que começou com a experiência do controle do Xbox, né? E aqui é muito boa, velho. Se você sente o carro, sente tudo. O carro saindo de traseira, aceleração do motor. Coisa que não tem nos outros jogos, né? Essa, essa afinação. Tudo bem que esse jogo aqui é exclusivo do Xbox, mas eu acho que... Mesmo assim, né? As outras desenvolvedoras podem muito bem pegar o, o, o controle do Xbox e mapear baseado no seu jogo, né? Aqui dá pra você sentir o solo, né? Eu piro que tem jogadores que não gostam de utilizar o feedback no controle, que é a vibração, tá? Pra quem não sabe. Colocou na contramão aqui, deixou ficar desse lado aqui do 11, né? Tava 12 km, 11 agora. Vou ganhar 12 mil na hora que eu chegar lá, já dá para fazer uma alteração no carro. e olha, limitou a velocidade porque eu não mexi na configuração de tonagem, né? Então parece que esse Aston aqui ele é peitouin, né? Ele passa dos 300 fácil. Vou ficar com meu acelerador aqui para não ficar cortando o giro quando eu chegar lá eu coloco as outras peças né 12 mil dá para comprar umas pecinhas boas aí a gente arruma a velocidade final dele O da Aston é simples, hein? E essa luz aqui tá parecendo uma, uma boate. Esse acende e apaga aí. Agora falta 4km e 7 minutos. Nossa, a gente tem que virar bem aqui, ó. Vou bater. Eu fico com medo de apertar o freio e travar o pneu. Esse carro aqui é de DLC, né? Eu acho que quando foi lançado esse jogo aqui Esse carro era um lançamento também Esse modelo aqui Então ele veio pra cá como DLC Nem tinha o, o modelo semi-pista desse carro aqui Nem tinha lançado ainda Pelo que eu tô vendo eu Tô vendo a placa de XP ali na frente Se tiver fácil de pegar ela, eu vou pegar Olha a Mercedes do Need for Speed Unbound. Deixa eu ver. Cara, eu vou fazer essa corrida... Ixi, é uma corrida de cross, olha. Acho que eu vou fazer uma corrida normal, ganhar um dinheiro e a gente vai naquela de cross lá com a suspensão melhor, né? Você subiu de nível. Não, pera aí que 5 mil já dá pra gente colocar alguma peça aqui, né? Agora eu tenho um barra estabilizadora na frente e atrás. Eu vou colocar essa redução de peso aqui. Suspensão de rally. Pronto, só isso. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem algum atalho. Ah, tem aqui, ó. Pega aqui. Vamos fazer aqui essa corrida de circuito. É da hora. Nossa. ao o ponto. Esse carro, eu acho bonito esse carro, velho. Né? Que esse carro veio com a transmissão de corrida, eu acho que eu vou ter que colocar também, hein? senão não vai dar para mexer nas escalas de marcha dele. Olha, na frenagem ele acabei apertando demais o freio. Depois a gente tem que ver um, uns carrinhos aí da série Velozes e Furiosos para gente correr num próximo episódio, aí, né? Antes da gente fazer a. Eu quero jogar a expansão, a expansão é bom que ela é, ela é rápida, né? pista que ela é muito top, mano. Eu curto demais esse lugar aqui. Esse mapa eu acho muito da hora. Você um ponto de Outro mapa que eu curto demais também é o mapa do, do Horizon 3. Eu acho meio que parecido a, a tonalidade, né, de cores. Só que lá é a gente percebe a diferença, né? Dependendo do lugar, né, a gente vê uma tonalidade de cor parecida com essa aqui, principalmente quando você está no deserto, na área tropical também. Agora, nos outros locais, é, nas florestas, lá já é uma pegada diferente. Jogar sem freio ABS é bom demais Porque você, você tá no controle, né? Você tem que é, pegar leve na frenagem Às vezes você erra Excessamento de simulação também O carro fica na sua mão, né? É outra pegada ah, eu, oh, eu, eu jurava que eu ia quebrar aquela árvore ali Jurando que eu ia quebrar aquela árvore ali Igual o Horizon 3, aquele tipo de árvore ali O 5, né? Aquele tipo de árvore ali, você quebra ela E eu fui nela, não, vou quebrar ela agora Aham, uhum, vai Ok, vamos marcar essa como outra vitória Bom trabalho, cara Ah, essa quantidade de dinheiro que a gente ganhou aí dá pra dar um up no carro, né? Eu vou colocar essa roda aqui nele, três contos. Vou colocar o escapamentão, linha de transmissão e uma embreagem também. Cara, eu resolvi jogar um brancão no nosso carro também para dar uma destacada pra gente ver como é que é o branco lá fora. Beleza, tá aí o nosso carro. Eu acho que fica legal esse carro branco com essa roda aqui. Deixe nos comentários o que você achou. Bonitão, hein? Então vamos fazer agora essa corrida de cross country aqui, porque a gente já está com pneu de rally e suspensão também... Olha só, pressão de pneu baixa, deixei nessa escala de marcha aqui, só dá para mexer na transmissão final. Alinhamento nessa config aqui, barra estabilizadora deixei flexível. Molas nessa configuração tá com mola de corrida, né? bem flexível, só que eu deixei socado no chão. Aerodinâmica não dá para mexer em nada, freio, tá aqui a configuração. Diferencial deixei meio parecido com a de antes. Beleza, vamos lá, vamos pegar essa corrida de cross aqui Vamos ver de qual que é Dessa suspensão aqui Melhorou muito, né? A última vez eu testei a suspensão de rally E o pneu de rally ficou melhor para controlar Eu deveria estar sabendo disso lá em 2014, né? Eu não sabia disso Então passava mal pra caramba Eu ficava bravo, pegar huracão, esse tipo de carro para correr aqui e o meu carro tá pulando igual maluco aqui, porque ele tá só no chão, né? não deixar a suspensão alta não, porque senão fica meio feio, né? E a gente tá aqui pra se divertir, então vamos priorizar a estética do carro. O motor eu não vou trocar, eu só troquei o motor uma vez. Nossa, o carro chega apagou ali. Né? Mano, isso aqui é loucura, cara. Utilizando o testamento de simulação, ainda hein? imagina o jeito que tá aqui para controlar. Eu tô quase quebrando a analógica aqui do controle. Tem que dar um jeito de passar esses caras logo 62 Esqueci que a árvore não quebrava. Olha, e olha só a cor branca, né? Esqueci de passar essa por isso que eu coloquei a cor branca. É ela nossa, o cara. Morreu hein? a cor branca aqui no Forza Horizon 2 não é. Igual lá no... No Horizon 5, no Forza Motor Sport 7. Que parece que, a, que é radiação o carro. Nossa, velho. Vira aqui. Se você olhar a cor branca no Forza Horizon 5, Motor Sport 7, parece que o carro tá com radiação. Não, oh, velho. Será que tem um cheque ali? Será que tem um cheque ali? Não, né? Tem não. Achei que tinha um cheque ali tá vendo tanto que é melhor a cor branca excelente direção outra grande vitória beleza agora a gente vai correr nessa pista aqui ó já imaginava que a, a cor branca nesse jogo aqui era melhor trabalhada, cromado também. Eu não sei porque, mas é, você que joga o Forza Horizon 5 sabe que se você colocar uma cor branca em algum carro lá, fica muito... parece que fica saturado, com a impressão que o carro tá com uma, um tipo de radiação, eu chamo de radiação, é muito estranho, cara. O vermelho lá também, nossa, brilha demais. Talvez os caras querem chegar muito próximo do efeito da vida real, né? Aquela... A, a luz do sol batendo aí fica muito forte. Mas eu prefiro da forma que tá aqui, que dá pra gente ver melhor. Tanto a cor branca, a cor cromada, vermelho também, lá é muito forte. Depois a gente pode até fazer uma comparação depois. meio de bater nessas plantas que fica é, no meio da pista que às vezes eu posso bater em alguma coisa sólida né que não que é meio feito de aquelas coisas que são feitas de titânio que tem no horizon no horizon foi removido muita coisa né aquela grama que era bem forte o pessoal removeu depois da otimização poderiam fazer uma otimização aqui também mas se fizer, meu Deus, acho que o pessoal abandona o, o, o, o Horizon 5, com certeza. Porque esse jogo aqui é muito bom. Esse jogo aqui é muito bom. Eu tinha esquecido o tanto que ele é bom. Cara. Vamos fazer esse evento aqui agora ó, Que é uma corrida de rua À noite Mas tem um, um evento aqui ó. Vamos fazer esse negócio aqui Vamos lá. Eu tive que dar um pause aqui que meu irmão pediu para me abrir o portão. Vamos ver de qual que é. Escuta o som dessa maquilaria, é diferente, né, do, dos atuais? Meu amigo, que velocidade é essa? Não vai dar para segurar esse carro, não. Que velocidade é essa, doido? 360? Caraca! Freia! Tá doido! Hein? Quanto tempo eu tenho que chegar lá no destino? Será que dá tempo? tempo hein? uau! uau! esse carro aí é rápido hein? bora ali para evento já foi longe. Mais uma vitória será o suficiente. Vamos lá, vamos lá. Eu deveria ganhar uma grana extra, né? Ih, rapaz, frio aqui, fui. Depois do, do campeonato eu poderia ganhar uma grana extra aí para mim comprar um carro aí à altura do próximo campeonato vamos é, tentar manter nessa nessa categoria que a gente tá ou a gente vai para categoria hatch sedan sedã vai ver vamos ver pelo menos um carro legal né no próximo episódio eu vou ver as opções que tá tendo eu vou colocar a lista fixado nos comentários hein não esqueça de deixar aquele like manda um salve nos comentários para gerar engajamento Pra gente terminar essa série aqui e ir pro Forza Horizon 3, que eu queria, eu já queria estar no PC quando eu for pro Horizon 3, acho que vai dar tempo né, estamos quase lá. Eu já comprei a, as ventoinhas, as fans, eu queria comprar as fans sem RGB, porque o computador meu fica embaixo da mesa mesmo, então aí ah, hoje ontem né eu abri meu computador velho tirei o processador tirei placa de vídeo limpei tudo com um pincel muito fácil tirar o processador da md muito easy Isso aqui é louco, hein? Parece que eu tô correndo em mono, só tem parede. Brilhante, cara. Simplesmente brilhante. Você tá começando a ganhar fãs. Topo da tabela. Outra vitória de campeonato. As pessoas estão começando a falar de você, sabia? Esse é o tipo de desempenho que pode te levar até a final. Falta seis, hein? Ok. Esse foi o último campeonato desse pegar estrada. Fechando nosso passeio por cena. cena. Agora, todo mundo pro centro e voltaremos ao festival para a festa de premiação. Beleza, vamos lá. Eu acho que dá para ir até o festival para a festa de premiação, né? Porque é de lá que a gente vai pro próximo campeonato. Então vamos lá, vamos um quilômetro daqui até ali. É depois eu tenho que ver qual que é a pista que vai cair, né? A categoria, Na categoria, não, o local e se é aquele local dá para gente ir com a categoria que eu quero. Não sei se eu volto para os ícones JDM, vou ver. Okay, a gente tem que ir lá para festa agora, 10 quilômetros. Gostei muito do som desse carro aqui, tá muito limpo. Ainda bem que as musiquinhas não tá dando copyright no YouTube. Cara, Horizon 3 eu tenho que estar tá com PCzão, velho. Pra gente jogar com a qualidade máxima. Porque uma 3070, né, já dá pra gente jogar na qualidade boa. E meu monitor é Full HD, então dá pra colocar tudo no talo. Eu não tenho monitor 4K, tal. O Full HD pra mim já tá ótimo. Olha, eu vou jogando e vou entendendo, né? Aquilo ali, ó, ele não vai me dar né dinheiro não, né? É 8.500 em dinheiro, não. É 8.500 em XP. Ah, garoto. Olha, eu queria esse carro aqui, velho, ó. Esse carro é louco. Eu acho que eu vou juntar a grana para comprar ele. Acho que eu vou juntar a grana para comprar ele. Eu acho que você vai concordar, né? Que esse carro aí... Não tem ele no Horizon 5, né? Pra comer a porrada ali, velho. Nossa, esse carro é bonito demais, velho. Ele é muito exótico, né, mano? Eu vou ver. Se tiver uma lista de carros exóticos, né? Eu vou deixar na, na descrição. Aí você escolhe aí. Ainda bem que eu vi aquele carro, velho. Já bem um bichão aí, ó. Olha o bicho vindo. Que carro bonito, velho. Eu lembro que antes eu deu teu canal, eu ficava fazendo racha com a galera nesse retão aqui que eu não manjava de muita coisa, né? Corrida, tunagem, não sabia nada. Eu só ficava entupindo carro de peça aqui com a galera e andando em linha reta. Mas eu gostava de fazer corrida. Só que meus carros na corrida, meu Deus, eram só os cabritos. A gente está chegando, falta um quilômetro só. Ok, você chegou. É hora de festejar antes de partirmos para pegar a estrada de amanhã. Olha só, você sabe que se eu sair daqui agora, a gente já vai ter que ir para o próximo campeonato. Eu vou deixar para o próximo episódio. Se eu não conseguir comprar aqueles Zagato lá, eu vou deixar fixado nos comentários uma lista de opções de carros para você escolher. Então é só comentar lá no, fixa... no comentário fixado qual carro você vai querer da lista que eu colocar lá, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.